Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 3 de abril, estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, o colega jornalista, historiador, Sérgio Williams. Tudo bem, Sérgio? Obrigado pela presença. Bom dia, Chico Lascala, bom dia a todos os telespectadores aí do, do programa. É sempre muito satisfa uma satisfação bem grande falar com vocês aqui. Muito legal. Obrigado, Sérgio, mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Queria chamar agora o Fernando de Maria para os seus cumprimentos. Olá, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, também o Sérgio. você, a Conversa, viu, Sérgio? Falando, evidentemente, sobre o processo de digitalização... É, dos jornais, enfim, daqui da nossa região, é, um trabalho extraordinário que vem sendo feito pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santos, ali na, na, na Biblioteca da Humanitária. Né? Sim, Isso, a parceria, sim, a parceria, sim. parceria com a biblioteca, enfim. E são os jornais de Santos, a história de Santos, a memória de Santos na Biblioteca Nacional. Né? Inclusive o BocNews, News, que recentemente aniversariou né? e também está presente lá na Biblioteca Nacional, Sérgio. Sim, nós, nós tivemos aí a, o acesso aí à coleção do Jornal do Boqueirão, e já tá, não está 100% ainda, ainda faltam algumas, algumas edições, mas em breve nós teremos 100% de toda a história do Jornal do Boqueirão aí à disposição de qualquer pessoa, de forma gratuita, é um sistema que faz parte da, da Fundação Biblioteca Nacional, ele tem um sistema de busca por palavra-chave que eu até brinco, que é mágico, né? Você coloca lá, você descobre, descobre um monte de coisa. Tudo, né? Né? Então é muito legal. Nós já temos aí 54 títulos diferentes Nossa, de jornais sim. e revistas publicados aqui na região desde 1849, né? Nossa, já são. Nós atingimos a marca já de 1 milhão e 300 mil páginas disponíveis. Quando a gente iniciou o processo em 2019, não havia menos de mil. Não tinha menos de mil páginas na Biblioteca Nacional Hoje temos 1 milhão Não. e 300 mil Ainda temos um bom chão né? Temos mais ou menos 2 milhões ainda pela frente Então é um trabalho Que nos dá muito prazer É um trabalho que o Instituto executa aí, é, Com muita satisfação Talvez seja o único Instituto do Brasil Que esteja fazendo isso Talvez não, certamente claro. Somos o único que está fazendo esse trabalho Bastante elogiado pela Biblioteca Nacional, porque a nossa qualidade É, é máxima, né? nós, nós digitalizamos Em 300 dpi, com uma baita Resolução, até para facilitar aí a, a leitura né? que sim, é Técnica, sim. a leitura é, do sistema Nós ainda temos alguns Jornais importantes, como o Jornal o Diário Diário né? da, da Diários Associados O Cidade de Santos também já está 90% concluído, nós estamos ainda fazendo Uma, uma parte que que ficou faltando, né? são os buracos que ficaram Sim. faltando. Nós também estamos entrando no jornal a Tribuna, nós vamos pegar um lote aí de 1927 a 59, que também é um buraco grande que tem hoje na Biblioteca Nacional, não tem esse, esse período. Nós vamos estar complementando aí. E aguardando, nós estamos esperando uma segunda máquina, que, que eu tinha, havia conseguido recurso com a deputada Rosana Vale, já há algum tempo atrás, a do Maite, em processo de licitação da compra dessa máquina. E aí, nós vamos estar tá dobrando nossa capacidade, que hoje é de 1.500 páginas por dia. Ah, então, de repente com duas máquinas vão dobrar para três Sim, e a gente é. diminui o prazo. Porque se com uma máquina, pelo que nós temos ainda a fazer, ainda vai levar uns seis anos para terminar, né? Então com duas máquinas a gente vai diminuir para três, com três máquinas que a gente também está buscando recursos para de repente alugar e reforçar essa equipe. Claro, claro. Porque a nossa intenção realmente é de concluir o trabalho o quanto antes, mas com claro. qualidade sempre com muito. Sem Até porque tem jornal, chico, que tá assim a qualidade é muito boa, né? Por exemplo, Sim. você pega o próprio boqueirão. O Cidade, a Tribuna, são jornais que têm uma, a, a constituição está muito boa mas tem jornais, por exemplo, o Jornal Diário de Santos, que foi um jornal que existiu de 1872 até 1932 é, boa parte da coleção está muito é, crítica está né? tá desfacelando então são jornais que a gente vai ter que montar o quebra-cabeça com calma, Sim, tirar uma foto e aí a produção de 1500 vai passar para ser 100 por dia e com, e com sucesso claro né? é. Mas não importa, o, import o importante é que a gente consiga fazer E na hora que a gente disponibiliza isso no sistema Está disponível essa informação que estava perdida Há décadas ela volta aí a ao, ao domínio público, né, domínio as pessoas, público. As às pessoas vezes podem as utilizar. Pessoas, você encontra colecionadores, pessoas, mas aquilo fica sendo muito, muito limitado. Agora não, agora é de domínio público e é uma contribuição extraordinária essa do Instituto Histórico e Geográfico de Santos para a memória de Santos. Né? O papel da imprensa em Santos é assim marcante. Né? A imprensa anarquista, por exemplo. Sim, né? Enfim, sim. tantos e tantos exemplos, né? É, culminando mais recentemente com os jornais, diários, com Cidade de Santos, o próprio diário, do Grupo Diários Associados, a Tribuna, enfim, o Boqueirão. E aí vai por aí. Então é uma contribuição extraordinária, parabéns. Tomara que você consiga uma segunda máquina, aí temos imagens também, olha lá, do, do Boqueirão. Olha a qualidade, Chico, Qual como está boa. Veja a mesma qualidade. É isso que você vai encontrar na biblioteca nacional. Sim. Quando você acessar lá vai encontrar isso. Então a pessoa digita qualquer palavra, quer o nome de uma pessoa, coloca entre aspas para ele fazer a busca do nome por completo. Rapaz, ele acha... até o nifácio de Andrade Silva, que estamos... Embora, nossa, aí vai ter muita coisa. Mas, assim, você tem que saber, obviamente, pesquisar. Se você pesquisar a Praça da de Independência, vai, é. vai achar tudo sobre a Praça da de Independência. Desde de uma notinha de duas linhas, dizendo, olha, claro, hoje a é. Praça da de Independência está em limpeza, até uma matéria maior. É, é uma questão só de ter paciência, mas... É. É, eu acho que o importante eram acervos que estavam uhum. guardados, pouco utilizados, e hoje o mundo acessa, hoje você ah, está é. no Japão. Ó, outro dia mesmo, um rapaz precisou de fazer uma pesquisa, um pesquisador brasileiro, que está na Alemanha. Sim. Ele estava fazendo um estudo sobre um caso que aconteceu no século XIX. Ele soube do nosso trabalho, perguntou onde que ele poderia achar informação, que era na revista comercial. Eu passei para ele o link, ele teve acesso ao jornal e achou tudo o que precisava. Da Alemanha, da Alemanha ah, ele é, conseguiu é, pesquisar os jornais aqui da região. E não é só a história de Santos, é a história de Cubatão, Praia é, Grande, é, São Vicente, é, Guarujá, todo o litoral é. e mais, e também não só a nossa história, mas como nós daqui da região enxergávamos o mundo, né? como nós enxergávamos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o Homem à Lua, é, o Big Bang da, da internet, enfim, é... É um, é um material farto para qualquer tipo de olhar. Né? Técnico, o, o engenheiro pode usar, o arquiteto, o advogado, o médico, ele, claro. vai, ele vai ter Jornalistas, informação. Jornalistas pesquisadores. principalmente. Claro, sem dúvida nenhuma. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando? E aí a sensação de ter o combativo, o bravo, o semanário, o boc é, A gente já tem dois grandes acervos é, consolidados na cidade. Temos o acervo da Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio, que tem que sempre guardou uma coleção muito importante de periódicos, inclusive revistas do passado, a Fita, a Flama. E esses jornais, o Diário de Santos, a Praça de Santos, a Vanguarda, a Tarde, é, o Comércio de Santos. Nossa, é, como eu falei, já tão, hoje já são mais de 54 títulos, mas ainda tem alguns que não estão no ar. Estou aguardando agora a entrada do Praça de Santos, que é dos anos, anos 40, e o Santos Jornal dos anos 50. Sim, né? então, assim, já, então, são periódicos muito importantes. A gente ainda não conseguiu é, ter essa sensação da dificuldade, porque como o universo ainda é muito grande à nossa frente, claro. então a gente tem, tem tarefa aí abundante para resolver. Eu acho que vai chegar o momento que a gente vai ter menos tarefa, e aí é interessante buscarmos é, muitos títulos que já estão no ar, mas eu não tenho recortes históricos que, que, que sumiram. Né? Então nós vamos começar a fazer um garimpo em, outras, em outros acervos, em São Paulo, de repente na USP, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, na própria Biblioteca Nacional também tem parte de acervos daqui da região, então a gente vai fazer esse garimpo, então é um trabalho que, que tem aí bastante, bastante chão ainda para resolver. O arquivo Edgar Lanru, que é um arquivo que estava na Unicamp, não sei se continua lá ou na USP, é que é um arquivo é, do, do, relativo ao, ao trabalho literário anarquista, sim, e tem muita coisa ligada a Santos. Sim. Baixada a Santos também. Mas são jornais? Tem, são jornais, são revistas. É. Né? São, por exemplo, a Plebe, uma delas, com, com edições aqui de, de Santos, tem, tem bastante coisa. A gente digitalizou alguns jornais tipo Jacaré, tipo A Folha com PH da época dos Sim. anos 70. É, alguns jornais alternativos da região nós também tam, estamos fazendo. A ideia é fazer tudo, Chico. Uhum. A, ideia, a ideia é pegar, inclusive, o Mirante lá, que também é um jornal que roda em biógrafo. Uhum. É, a nossa ideia realmente é disponibilizar aí nas, na, na, nos sistemas de internet tudo que já foi produzido sobre Santos. Nós começamos jornais e revistas, mas nosso passo lá na frente é fazer os livros também. É, livros publicados sobre Santos, livros publicados de autores de Santos fazer uma grande biblioteca virtual para que as pessoas tenham acesso, e também com busca de palavra chave porque é importante, que às vezes você quer falar sobre o parque balneário, por exemplo, Sim. e você pode pegar uma relação de livros e falar assim, quem escreveu sobre o parque balneário? Quem falou sobre o parque balneário? Uhum. Você digitar para palavra parque balneário, ele vai buscar em todos os livros citações sobre o parque balneário, e você te ajuda a ter visões ah, que de repente você nem tinha antes. Lógico, né? e, então, assim, é um trabalho que a gente tem ainda bastante chão. É, também relatórios, por exemplo, relatórios da Santa Casa, relatórios da Associação Comercial. Tem boletins da Associação Comercial desde 1870, né? que, é, que é quando ela foi fundada. Você tem relatórios da Santa Casa desde 1830. Né? Então, é um material também que traz informações da cidade, informações da área da saúde, informações da área de exportação de café e de outros gêneros. Enfim. É, o papel do Instituto Histórico Geográfico é realmente é, disponibilizar para a sociedade, pesquisadores e pessoas em geral, é, toda essa massa de informações, né, todo esse arcabouço de informações para que as pessoas possam até tirarem conclusões sobre o passado né, porque a gente só pode é, opinar sobre algo se a gente tem algum conhecimento né, então é, é, acho que é importante eu queria, se você me permitir claro. aqui o Fernando, o Chico e o nosso querido Chalube é, eu queria falar o nome, se vocês me permitirem que é. de, de, Se não é possível Sem a parceria de algumas empresas não, é lógico, E de evidente. até alguns agentes públicos evidente. né? Eu tenho uma relistinha Dessa vez eu estou só para não esquecer ninguém <risos> Então quem está envolvido nesse processo É importante que todo mundo saia por exemplo, A Sociedade Humanitária, os empregados do comércio é. A Fundação Arquivo Memória Que nos cedeu o equipamento Que é comprado via fundação A própria prefeitura A Associação Comercial de Santos Dá um apoio O Grupo A Tribuna O Grupo Santa Cecília, a Unisanta é, A Universidade Metropolitana, a Nimes a Beneficência Portuguesa, a Agência de Turismo Vasco da Gama, a Gepierot Chip Supplier, Representações Pro Indy, Musicom Musicon Comunicação, a Enfoque Comunicação está conosco aí nessa parceria, a Criando Valor, Loja Trade é, Transporte, Terminal Tegrão, Pina Concept, Luiz Fernando Caramico, que é um grande amigo também, que está ajudando aí como pessoa física, é o único entre os os pessoas jurídicas, ele não quis fazer pessoa jurídica, está mandando com pessoa física. E também os vereadores que nos destinaram emenda, acho que queria deixar aqui um agradecimento público, porque a gente pede, mas depois para agradecer, é, é bom que seja público também. Então, é, o Ademir Pestana, o Adriano Piemonte, Aldo Ecleiz, Benedito Furtado, Cacá Teixeira, João Nery, Lincoln Reis, Sérgio Santana, Thelma de Souza e Zequinha Teixeira. Olha só, Não, desce, mais, desce. quase metade da Câmara. É, Não, é metade, é, né? Porque são 21, é, é, né? metade da Câmara. Metade da Câmara é, boa, compreendeu boa, boa, boa. A, o nosso esforço, a nossa tarefa. Não fosse essas contribuições, a gente teria muita dificuldade de executar Imagina. esse projeto. Então, eu queria publicamente agradecer cada um desses vereadores. Seria bom que a outra metade, né? É, seria bom, seria bom. Pensassem é. também e ajudassem aqui a... o Instituto Histórico. Até Forte. porque, mesmo na área que eles militam, porque às vezes o vereador fala assim: ah, mas eu não tenho espaço, porque eu tenho outras coisas para ajudar tal. Não, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas, por exemplo, é, a, gente, a gente, quando está disponibilizando informações, é sobre todas as áreas. Claro. Né? Então, tem vereador ligado ao esporte. Às vezes, ah, meu negócio é esporte, mas está ali tá a história do esporte também. Lógico. Né? Então, às vezes, uma emenda mínima, que hoje é R$ reais que é o mínimo o valor mínimo. Cara, isso aí, numa soma, ajuda muito, né? Sem dúvida. Claro, ninguém é obrigado, não é nenhuma forçação, mas é importante que, acho que, essa visão. Quando a gente, eu, tive, eu vou na Câmara sempre e o pessoal sabe da importância desse trabalho. E outra, é um trabalho de começo, meio e fim. Ele vai ter um fim, não é um ad eterno. Né? Não é que nem, uma, por exemplo, uma política pública é, De cuidar, por exemplo, do meio ambiente Ou sim, de creche sim, sim. Que, que é eterna A nossa realmente tem um começo, meio e fim Legal, muito bem Muito justa essa, essa referência Feita pelo, pelo Sérgio Williams A todos aqueles que têm contribuído Que têm ajudado Para que esse trabalho extraordinário Da memória santista Da história da imprensa santista Devidamente digitalizado Na Biblioteca Nacional E com uma ótima qualidade permitindo que todos possam acessar no mundo inteiro acessar coisas relativas à nossa cidade de Santos. Muito importante esse trabalho. Sérgio, eu vou pedir sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia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 O acesso pode ser pelo celular, tablet ou computador. Então acesse memoria.bn.br News Há 37 anos relatando fatos com credibilidade. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Segunda-feira, 3 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o historiador, colega jornalista, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, Sérgio Williams. E antes de continuarmos o programa, ele tem muita coisa a falar sobre Santos, sobre o Museu de Santos, sobre a Santa Casa de Santos, tem uma série de novidades, nós vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma ótima semana para todo mundo. Estamos aí com o um ciclone extratropical bem distante em alto mar. Que bom, né? Porque evitou um mal maior sobre o estado de São Paulo. Tempestades que poderiam acontecer foram lá para o alto mar. Mas a ressaca ficou. Invadiu até as praias essa situação propiciou uma onda gigantesca aí que invadiu praia, invadiu calçadas em Santos e também em todo o litoral, desde o sul do país até o Rio de Janeiro. Tempo melhor durante o dia de hoje, o sol vai aparecendo entre nuvens e firma durante a tarde. Vamos ter calor no interior de 30 graus, ainda contidas as temperaturas, esfriou um pouquinho no litoral e na faixa leste, 26 a 28 graus no litoral, também na capital. Mas o calor volta até quarta, quinta-feira, e a tendência não é muito boa para o fim de semana, não. A gente vai atualizando. Grande abraço a todos! O é, se você tiver dificuldade na, no site da Biblioteca Nacional, porque tem que entrar numa página, tem que entrar em outra, tem que fazer um refinamento de busca, eu vou te dar uma dica para você chegar no ponto de uma forma bem rápida. Entra no site do Instituto Histórico Geográfico de Santos, www.ihgs.com.br www.ihgs. IHGS é Instituto Histórico e Geográfico de Santos. ihgs.com.br Ali vai ter uma aba chamada Hemeroteca Digital Santista. Você clica nela e vai abrir todos os jornais que já foram digitalizados. Aí você vai ver lá o Cidade de Santos, que se não me engano é o terceiro da lista. Você clica no Cidade de Santos vai abrir o, a, a parte do Cidade de Santos na, na, na plataforma. Aí vai ter um campo de busca. Você coloca o nome do seu irmão entre aspas Abre aspas, bota o nome completo e fecha aspas. Por que aspas? Porque se você colocar vai Antônio da Silva de Jesus, ele vai procurar separadamente. Antônio Silva de Jesus. Então vai achar muita coisa. Se você botar entre aspas, ele vai achar a palavra completa. Antônio Silva de Jesus. Se for um nome tão simples como eu acabei de usar como exemplo, talvez vai encontrar muito homônimo. Então você vai ter que ter um pouco de paciência. Claro. Mas se for um nome que, não seja, que seja não tão comum, talvez você tenha mais sorte e encontre de forma mais rápida. Então, acho que vai ser muito fácil, é muito simples. Eu, a gente acha até o número de RG do Mickey Mouse. Se você tiver dificuldade, você pode ligar no Instituto Histórico Geográfico, eu terei um imenso prazer em te ajudar, tá bom? Muito bem, muito bem, Fernando. O Sérgio já passando todas as informações, isso vale para todos os amigos e internautas e também telespectadores da TV Com, que tenham interesse em buscar qualquer informação que tenha saído nos jornais de Santos ao longo da a história desses jornais, não é, Fernanda? Uma, um acordo de colaboração técnica com o município, né, via Secretaria Municipal de Cultura. Nós estamos já digitalizando o acervo da Hemeroteca, Municipal Rodão Mendes Rosa, já. É, na verdade, por exemplo, o acervo do, do Boqueirão, boa parte dele foi feito lá na, na, na Hemeroteca. Sim. É, vários jornais da Hemeroteca já, já digitalizamos, inclusive a Revista Comercial, que é o mais antigo da cidade, Existe sim essa parceria, eu tenho sugerido inclusive à Secretaria de Cultura que instale computadores de acesso na hemeroteca para as pessoas já poderem buscar via remota, né? ah. porque o papel é legal, mas o papel é, é, é que nem dirigir um carro automático, um carro, um carro manual, né? você vai ter mais dificuldade, vai ter que olhar página por página e no sistema é muito rápido, você bota a palavra chave ele, ele encontra, é muito, muito, muito simples, entendeu? É, a gente tem sim, essa parceria a gente tem ajudado bastante a a pensar de modernizar a emeroteca de melhorar o condicionamento do, da, dos acervos enfim é algo que nós nossa preocupação é dos acervos e, e compartilhar o conhecimento aí com, com a sociedade todo esse material muito bem uh, o, o Sérgio eu queria aproveitar você no bloco anterior você fez uma referência à Santa Casa de Santos que, pela sua importância, né? afinal de contas, a cidade é, surgiu em torno da Santa Casa, Sim. a Santa Casa é mais antiga que a cidade, né? Sim. Santa Casa, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de todos os santos, já falamos sobre isso... O, os historiadores debitam a a o nome, nome da cidade ao fato de ter sido demandado da Santa Casa. Sim. misericórdia de todos os santos. E eu sei que você está produzindo um livro a respeito da história da Santa Casa. É uma tarefa considerável. Considerável. Considerável, porque é a história da cidade. Sim. Portanto, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que está esse projeto? Para quando é? Enfim, dá para ter uma previsão? Já? Primeiro, dizer que é uma enorme honra poder escrever uma história tão importante, claro, né? claro. que o provedor Areovaldo Feliciano confiou é, a mim, eu agradeço de coração, Areovaldo, excelente parceiro, aliás também é diretor da Humanitário junto comigo, e a gente pegou esse trabalho porque eu acho que era importante, porque a gênese da cidade começa com a Irmandade da Misericórdia, e eu nunca tive a oportunidade de mergulhar tão fundo nessa história, a ponto de rever vários conceitos que eu tinha sobre a história da Santa Casa e com que eu já descobri. Por exemplo, eu tinha aquele conceito de que o 1 de novembro era importante e não tem nada a ver com o 1 de novembro. A Santa Casa não foi criada no dia 1 de novembro, isso aí está claro. Algum historiador, em algum momento da história, do, do, nessa linha de lá para cá, é que deduziu essa coisa do 1 de novembro e introduziu e disse que é 1 novembro, é. é porque Por conta, provavelmente, do porque, dia do é, de todos os santos. Não, por no causa do de todos é. é. Mas isso aí, já desde Frei Gaspar da Deus, já, já, já tem uma, um porquê. A Santa Casa de, de Santos, ela ganhou esse nome porque quando o Bras Cubas fundou o Hospital da Misericórdia, ele resolveu é, homenagear a Misericórdia de Lisboa, que chamava-se Hospital de Todos os Santos. Agora, que nome Santos se deve à Santa Casa, isso, esse é fato. Né? Porque a Santa Casa foi numa um ponto referencial de salvaguarda dos marinheiros que vinham para o litoral sul do Atlântico. E aí a, a, aquela, aquele pequeno povoado que tinha o nome indígena de Inguaguaçu passou a ser conhecido como povoado da Vila do Porto de Santos, enfim. E aí Santos ganhou o nome por conta da Santa Casa. E é uma história sensacional. É, o hospital não era a única é, a única missão que tinha a misericórdia, a misericórdia tinha muitas missões, tem muito a ver com o evangelho de São Mateus, que são os 14 compromissos, né? os sete espirituais, sete corporais. Então esse livro ele vai trazer todo esse arcabouço dessa tudo história, bem. desse nascedor, da ideia do Cubas, da origem das misericórdias, do avanço. E eu fui vendo, Chico, essa importância de algumas figuras da cidade que eu não tinha o a dimensão do tamanho. Por exemplo, João Otávio dos Santos, oh. né? que é o da escolástica Rosa. Eu come Aí que eu vi por que que ele tinha, ele doou tudo para Santa Casa ele foi o provedor de mais tempo da história da Santa Casa, ele ficou 18 anos como provedor da Santa Casa. Né? Depois dele foi o Manuel das Neves, que é recente Sim. também. É, a história de, do outro, de Júlio Conceição, de outras pessoas que é, fizeram a história é. da Santa Casa, e tudo isso vai estar no livro. É um livro que a gente está fazendo com bastante cuidado, muita ah. calma, porque a ideia é que seja um livro muito referencial. Né? Então a gente está aí fazendo com carinho, espero que até o final do ano a gente tenha isso lançado. Não tem olha, data ainda. Muito bem, olha, que beleza. É um, é um trabalho é, magnífico e que realmente a Santa Casa de Santos Casa de Deus, porta aberta ao mar. Sim. Vale dizer, porta aberta a todos. Sim. Essa é missão da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Né? Portanto, era, antigamente era o hospital, o único hospital que tratava dos indigentes, sim, sim, Ela eles... aberta a todos. Portanto, o trabalho, a Santa Casa e, e, e... É, está à frente de, de todos os demais hospitais, porque é o maior hospital da América Latina. É né? o mais antigo, mais um antigo. Maiores, é um dos maiores. E o trabalho que o Oriovaldo vem fazendo, assim, também. de modernização, a Santa Casa é uma referência nacional, é nacional. De como hospital. É, uma, é uma, uma, uma coisa de louco aquilo. Quem conhece a Santa Casa, olha, veja, veja aí, veja um dado, é o é, é, é seg segundo maior empregador da cidade. Só perde pra, pra, pra, praticamente para a prefeitura e o porto de São Paulo. Nem o porto, Sim. tem mais funcionários do que o próprio porto diretamente. Mas é só a prefeitura e depois a Santa Casa. É um verdadeiro mundo. Antigamente na Santa Casa produzia-se tudo. Menos uma coisa, não tinha chaveiro porque não havia necessidade de chaves, por ser uma casa aberta, aberta. a todos. Né? Mas, olha, parabéns, Gil. Vamos aguardar com bastante uh, interesse essa obra do, do Sérgio Williams, que foi confiada a ele pelo provedor Ariovaldo Feliciano. Um abraço ao provedor, um abraço ao vice-provedor, o vereador Nossa, Carlos Sérgio Cacá. Filho, Cacá, enfim. É um trabalho extraordinário que a Santa Casa vem fazendo. Aliás, tem uma coisa curiosa. Eu, ah. eu, há três, há uns três anos atrás, eu fui fotografar as, a galeria de quadros que é maravilhosa da Santa Casa. Sim, é e eu estava procurando um quadro específico que era uma aquarela do Roque Gameiro. Sim. Que é uma aquarela que fez o desenho do Cubas Foi a primeira imagem que os santistas viram de Bras Cubas é, porque, porque quando foram fazer a homenagem lá da, Do monumento da Praça da República O monumento ah, de Bras Cubas foi o primeiro da cidade inclusive é, Não se tinha o um rosto Ninguém sabia como era a cara do Bras Cubas ah, Podia criar qualquer coisa que estava valendo mas o comendador Alfaia Rodrigues, que era um grande irmão da Misericórdia, ele falou assim, não, eu vou a, a Portugal, eu vou tentar achar alguma pista, ver se acha alguma coisa do Brás Cubas Brás Cuba. na Misericórdia, porque ele tinha relação, claro. inclusive, com o rei, Dão, lá, o Dão João III tal. e tal. Ele foi a Lisboa e ele encontrou uma, uma gravura com o um desenho do Brás Cubas na Misericórdia de Lisboa. É Só que ele não podia arrancar e levar com ele. Né? <risos> que ele ia para a Itália, levar para o Lorenzo Massa, que era o escultor italiano que ia fazer a obra. Então ele contratou um aquarelista português famoso, que era o Roque não é o rock santeiro, viu? É o rock gameiro. E aí, o Gameiro fez lá o desenho, né? Fez lá o aquarela, ele levou e, inclusive, aí fez a estátua. Tudo mais, aí o Alfaia doou para Santa Casa esse, esse, essa obra, essa aquarela e ficou na Santa Casa. Tal eu queria ver com meus próprios olhos, né? E ninguém achava e falei, não, mas onde tá? Ninguém sabe. Resultado, não acharam. Aí eu deduzi. Claro, não acusei nada, mas eu desisto. Alguém passou a mão nessa, nesse quadro. Porque eu fui ver depois um relatório de lá deles, que eles, nos anos 60 eles levantaram todos os quadros fazer um seguro. E ó, quadro, o quadro do Calisto é um quadro caro. né? Porque Calisto é um quadro caro. Então, mas o Calisto valia tipo 100 mil, o Rock Gameiro valia 500. Então chamava atenção o valor do Rock Gameiro naquele processo de inventário. Eu falei assim, vai ver que alguém viu isso aqui. Eu falei, Meu, isso aqui vale muito. Manda fazer uma réplica e eu vou levar para casa. Porque eu achei duas réplicas só desse quadro do, do Brascovas. Ah, tá. Bom, enfim. Aí, semana retrasada, eu fiquei sabendo que acharam o quadro. Ah, é. Na verdade, não é que acharam o quadro, ele nunca saiu de lá. Eu é que não entrei na sala onde ele estava, que não me levaram naquela sala. E a sala onde está o quadro é a sala do vice-provedor, do Cacá. Ah, então. Aí eu estive lá, semana passada, tirei uma foto lá do quadro, fiz um artigo para o Memória Santista sobre o quadro... Que, que traz a, a primeira imagem da história de Brascubas Cubas, né? E eu até brinquei e falei assim: ó, oh, gente, isso aqui para mim, isso aqui é o quadro mais importante da Santa Casa inteira, ah. né? Eu, eu, é muito, muito legal. Então eu lembrei do Cacá, do Cacá, eu lembrei é, dessa história. Muito, muito bom, é belíssima história é essa é, da imagem de Brascubas Fernando Maria, gostaria de ouvi-lo, por favor, Fernando. É, É verdade. Zezé Leone. É, hoje, hoje é uma data que estava esperando já há alguns anos. Eu lancei um livro sobre a história dela em 2017. E dia 3 de abril de 1923 foi quando ela recebeu a notícia de que havia conquistado o título de Sua Majestade, a mais bela mulher do Brasil. Foi o primeiro concurso a nível nacional para escolher uma mulher representando a beleza brasileira. Sim. Né? Antes. Não, não, não, tive, não, não tinha concurso dessa natureza. Teve um no Rio de Janeiro, mais concentrado entre as cariocas, e teve um no Pará, concentrado nas paraenses. Mas esse era o Brasil inteiro, todo, o do, do Iapoque é o Chuí. E foram 319 candidatas, e era um concurso que era escolhido por fotografias. Porque não tinha como, logisticamente, Sim. trazer essa a mulherada da toda para um lugar da só da e da fazer da desfile. Também não tinha o princípio do desfile. E era barato porque assim, o conceito de beleza do concurso era, era a beleza anatômica. Né? Então era assim, a dimensão do nariz, o rosto, era o que ele chamava de formosura da mulher. Formosura. Então falando nos anos 20, né? o ano que a mulher começava a engatinhar os seus direitos, a sua liberdade e tudo mais e eu acho que é muito representativo porque a Zezé ela alcançou uma fama tão extraordinária para a época que ela virou, o nome dela virou sinônimo de beleza Sim. a ponto de uma locomotiva que o rei da Bélgica tinha dado para o Brasil um ano antes, no centenário da independência a locomotiva era tão bonita que os cariocas apelidavam de locomotiva Zezé Leone Achei. e essa locomotiva existe até hoje está na cidade de Santos Dumont no interior de Minas Gerais e funciona é uma Achei. maria fumaça e ela ganhou várias homenagens, músicas, poesias, é, um doce foi feito com o nome dela, que é um doce feito com vinho do Porto, Sim. um creme de, com vinho do Porto, tal. e fizeram um filme de cinema mudo na época, chamado Sua Majestade é a Mais Bela, que rodou o país e foi um enorme sucesso. Ela alcançou uma fama, nós estamos falando de uma época que não tinha nem internet, ah. não tinha televisão, e o rádio tinha acabado de nascer, ou seja, nem rádio tinha. É. Era uma fama de impresso mesmo, de revista, de jornal. E infelizmente ela não teve assim, tantos ganhos, vamos dizer assim, com essa fama toda. E aí eu fico pensando, se fosse tudo isso nos dias de hoje, Nossa. o que se daria? Nossa. Ela seria uma influencer das redes sociais, <risos> com milhões de seguidores, seguidores, teria milhões de contratos de publicidade, ou seja, ela teria um resultado completamente diferente até pelo papel do empoderamento feminino, da questão da mulher, né é claro que tem o a, a outro olhar, não, mas é a mulher objeto porque é concurso, não é, é a mulher mostrando sua beleza e, claro. né, e, e demonstrando aí que tem os seus potenciais. E é uma história tão bacana que eu resolvi escrever o um livro em 2017 e agora eu resolvi é, homenagear esse centenário, meu artigo de ontem na tribuna, na foi, tribuna isso, foi isso, né? até colocar assim, a Zezé Leone deixou um país inteiro aos seus pés porque de fato foi isso que aconteceu, eu acho que foi uma história que nos ensina bastante, né? ensina o quão longe nós podemos ousar com os nossos sonhos, e as consequências de sonhar, né? porque às vezes a gente tem um sonho que vai ser de uma forma e acaba tendo outro desfecho, né? mas é sempre importante a gente acreditar no que a gente faz e ter sempre honestidade, carinho e amor ali na ponta da, do coração, e acho que às vezes esse entregou, é, e teve as vida. suas consequências ah, até sim. por conta da vida, né? Ó, e é a beleza, né? Aquele, aquela boquinha de melindrosa. Ela tinha 17, 18 anos de idade. E foi isso. Venceu o concurso e 100 anos. Ó, casa, ó, casa, ah, Chico, tá. ali, é a casa onde ela morava. Ah, ali, ali é a Senador Fejost aí, sim. quase esquina com a Rangel Pestana. Hoje, ah, hoje ah. neste mesmo local, é um, é um estacionamento. Ah, depois. Fica na esquina da Senador Feijão com Pestano. Que é, da, que é propriedade, acho, até da Câmara Municipal de Santos, não? Isso, a terreno, Câmara Municipal. Terreno da depois, Câmara é. Municipal. Então era a casa... Ah, da a da capa Zazer. de revista, aquela... Revista aquela... Semana. É. Mais um orgulho de a, cent... a primeira Miss Brasil da História do Brasil foi nossa querida Santista Zezé Leone. É, né. E um pouquinho mais abaixo está o livro que eu lancei em 2017. Ali, ó. É. Sua Majestade, a mais bela. Muito bem, o nosso Sérgio Williams, com essa história, Zé Leone, né, Santista, a mais bela brasileira naquela sim, época, né, sim. sem dúvida, Santista tem mais um orgulho para nós, Santistas. Ô, ô, ô, Sérgio, eu queria falar um pouquinho agora, tem uma novidade, é, que você vai, já me antecipou, com relação ao relógio Western. Eu Sim. queria que você falasse sobre isso mais no próximo bloco. Tá para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Focke. Estamos apresentando o Jornal em Focke. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população.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 da sociedade através de um equipamento bonito e tal. Sim. E aí, é, agora deve estar em processo judicial, né? o promotor vai fazer uma solicitação ao juiz para dar uma tutela judicial para o Instituto. É, por que, que isso é importante? Que eu fiz o pedido do tombamento do relógio, no, junto ao Condepasa. Só que o Condepasa não pode avançar no processo, justamente porque não tem um dono. Sim. <risos> né, não tem nem quem intimar né, para isso. Então nós vamos estar pedindo a tutela judicial, ficar com a guarda desse, desse equipamento, que é o equipamento... Ele está onde hoje? Hoje ele está no anexo do Coliseu, ali no entre o poupa e o Coliseu, tem um, um, um galpão ali, ele está ali guardadinho, está funcionando, tem um, o Toninho, o seu Toninho Rodrigues, que é o que eu chamo de Toninho Relojoeiro que era a pessoa que resgatou esse relógio, né? e a Terezinha bancava ele por muitos anos, quando ela faleceu, ela deixou de, de, de dar um fim mensal para ele, mas ainda assim, Chico, ele, por conta própria, por conta própria, esse cara merece uma medalha, ele vem, a Terezinha morra, acho que é 2018, ele vem desde 2018 para cá, por conta própria, pra, porque o relógio ele tem que, ser, é. ter que dar, dar azeitado, senão ele, ele vai voltar a ficar ruim, é. e ele tem mantido o relógio vivo, a nossa ideia é... Ficar com ele, tombá-lo. O tombamento é importante para a gente conseguir recursos federais, é. etc. E, tal. e a ideia de recolocar ele de volta à sociedade. Eu tenho falado com o Glaucos, né, o secretário de Desenvolvimento Urbano, que é uma pessoa que tem uma visão maravilhosa. Ele e, aliás, estará aqui amanhã no programa. Que ele bacana. Vai participar do programa. É, você pode até provocar ele, claro. seria interessante essa Vamos história. Provocar. É. Eu daqui a pouco vou falar com ele também. E, e tem um projeto do Parque Linear lá no, no, no Valongo, que eu acho Sim. maravilhoso aquele projeto. Eles fizeram até uma proposta de colocar uma roda gigante, tipo que tem em Londres, né? a London Eye, eu até brinquei, a Santos Eye, né? mas eu falei que era importante também a gente resgatar o relógio da Western, ah. construindo uma torre mirante, Sim. interativa, com acesso ao elevador, se na nossa Torre Eiffel, né? com acesso ao elevador, com é, fazendo ela ser colorida, no, fazer com luzes, outubro rosa ela ficar rosa, no novembro azul ela fica azul, Sim. é interagir, ter, ter atividades esportivas de rapel, de corrida de escada, Sim. enfim, tornar ela um equipamento interativo com a cidade e devolver esse relógio para a cidade, que é um relógio cujo fabricante é o mesmo fabricante do Big Ben de Londres, ou seja, é o nosso Big Ben, né? e que tá aí, né? dia 25 de abril agora faz 50 anos, vou obviamente fazer um artigo para a tribuna falando sobre o relógio, a importância dele, e nós estamos assumindo compromisso, o Instituto Stock assumiu compromisso junto com a prefeitura, falando, nós vamos buscar o dinheiro, a gente já tem um projeto aí, inclusive tem um projeto muito bacana do Ricardo Campos Motta, o Rica, né? da, de uma torre toda metálica, obviamente com alvenaria também, é, é uma atração para a cidade. Aí existe questionamento, é, mas quem vai fazer a manutenção? Eu falei, meu. Quem faz a manutenção da Torre Eiffel, não é o próprio recurso dela? Dá para ela ser autossustentável, dá para ser, não é uma fortuna essa manutenção. Sim. Então, se, da mesma forma que tem um elevador do Monte você vai ter um elevador para ter acesso. Se der tudo certo e vamos torcer para dar certo o porto, ou lá ou a parte de terminal de passageiros do Valongo, aquele complexo, aquele Sim, pedaço da cidade vai, ficar, vai revitalizar, vai ter, vai ter circulação de gente. Atração, vai e vai ser uma atração legal, o cara vai subir lá, vai ver o Valongo inteiro lá é de cima. Ah. Então, assim, é, é uma ideia boa, é factível, é execuível. Legal. Nós estamos lutando por isso, Chico. Muito Especializando em uso de tecnologia <risos> para contar a história. Viu? <risos> é, o Castrel foi uma Grata surpresa, a gente não esperava o alcance midiático que teve esse trabalho, o que me leva a crer que é inédito, é pioneiro. E aí mais um ponto para Santos nesse, nesse, ah, nesses pioneirismos todos que a gente tem, essa vanguarda que Santos sempre carrega. E duas partes. A questão do Museu do Porto é, é uma questão muito preocupante para nós, do Instituto Histórico, para mim como historiador e cidadão que preza pela história da cidade. Quando iniciou o processo de... De, de fazer a tratativa para a privatização Sim. foi onde acendeu o alerta na gente, eu procurei o presidente da, da autoridade portuária na época era o Fernando Biral, que já não está mais eu procurei ele, a gente conversou e eu falei assim, olha, a gente, a gente representa uma parte da sociedade que tem uma preocupação em relação ao futuro do Museu do Porto porque isso aqui é um patrimônio nosso, da cidade de Santos, claro. não pode sair daqui isso aqui claro. tem que ficar aqui e a gente quer saber o que, que vai ser feito nós temos uma sugestão né, de criar um complexo cultural do Porto de Santos. É, a gente trouxe para dentro do Instituto uma pessoa chave importantíssima, que tem o maior respeito do mundo, que é o Antônio Mata Barreto, que foi, que foi diretor do Museu Sim. do Porto, um dos criadores do Museu do Porto. É. Ele está conosco no Instituto, é nosso presidente do conselho, inclusive. É, então, nós começamos a elaborar uma propositura à autoridade portuária do que fazer com o complexo cultural. Aí o Biral me sugeriu que eu fizesse isso via é, é, Antac, né? porque Antac estava construindo o edital de, de concessão e que a gente sugerisse ao, a Antac colocar no edital de concessão a, a questão da obrigação da futura concessionária de manter um, uma reserva orçamentária para a manutenção desse complexo cultural do Porto de Santos. Chico, eu fiz um projeto completo, com, com impacto financeiro, com organograma, com metas, eu fiz um deu uns 30, 40 páginas de projeto, um negócio bem consolidado. Busquei é, a, o apoio institucional da OAB, dos engenheiros de arquitetos, da Câmara, da Ação Comercial de Santos, todo mundo fez lá os seus documentos apoiando a nossa iniciativa, mandamos plantar para o edital de concorrência, mas... Na política, né? aí veio a eleição, as coisas acabaram dando passos para trás nesse sentido. Quando eu falo assim, não estou externando opinião a favor ou contra. Era uma, era uma coisa que acontecia, a gente estava preocupado com o museu e tomamos uma, um, fizemos um movimento. Agora, o movimento teve que dar um passo para trás, porque agora a gente não sabe o que vai acontecer... O governo Lula provavelmente não é a intenção deles de, de, de fazer esse caminho de não privatizar. O de você o ministro? Mas, mas, mas é, eu, a gente escuta nos bastidores que tem o Tarcísio de Freitas tem uma conversa com o Lula no sentido de não, não fazer o governo do Lula desistir desse processo de privatização da, da autória da Porto a, Então a gente não sabe o que vai acontecer. Em relação ao Márcio, a, a ideia sim é procurar, eu tenho conversado com alguns assessores do Márcio França, até para a questão do relógio também, porque vai, vai esse parque linear envolve relógio, a União é questão, né? porque aquela área não foi ainda repassada para o município ainda, que eu sei então vai ter que ter uma, uma inserção nisso, e também tem a questão do relógio ser da autoridade portuária e não o reconhecimento da autoridade portuária é. eu volto a dizer assim, o Instituto está tomando essa iniciativa, porque se ninguém quer a gente vai tomar conta, mas seria muito melhor para nós, se a autoridade portuária fala, não, isso aqui é, é nosso, nós vamos. E a gente ajuda claro. na, na construção do projeto. É, Sim, seria mais fácil. Eu só não insisti com o Márcio França ainda, porque a gente está aguardando os passos, ainda não foi escolhida a diretoria definitiva. É, governo, é. Ainda estão tão Então a gente também não está mexendo muito nisso agora. Então, em relação ao museu, a gente está aguardando mas obviamente estamos de olho não mas vamos essa deixar... documentação o projeto que você fez está no ataque quer dizer isso o fato de ter não fato não tá um lá governo, tá lá mas não quer dizer que o projeto tem não conhecido. eu ah, posso lá. apresentar a qualquer momento mas, mas eu queria eu quero a gente está aguardando para ver como vai se consolidar essa gestão do porto sim, a gente sim. não sabe o que vai ser lógico, na hora que consolidar a gente vai procurar os agentes responsáveis nos colocar à disposição para para ajudar porque o instituto está tendo muito essa esse perfil, sabe, Chico? A gente não tá mais, a gente não quer ficar criticando, a gente quer colocar à disposição. Claro. Então eu pego o Rogério, às vezes a gente dá um, umas porradas, mas agora sim, Rogério, a gente quer ajudar, né? Tem a questão dos monumentos, tem a questão do Museu de que também, a gente é. vai lá fazer uma propositura para ajudar o Museu de Van Eyck. E várias coisas. Acho que o Instituto ele quer ser parceiro do município. Bem. Como quer ser parceiro do Porto? A, a outra questão do, do Fernando era sobre. O, desculpa, já fugiu aqui. Não, a questão tecnológica que você vê. Ah, tecnológico, é. A gente fez lá o Questrel, e sim, Fernando, a, a, o Questrel deu tão certo que o secretário Wagner, que é que está conduzindo esse processo aí de, de fazer com que algumas coisas sejam virtuais, e me chamou para a gente fazer o Cassato Maru. Só que tem um, uma questão. O, a, o projeto inicial, eu tinha dado a ideia inicialmente de fazer as pessoas verem o Cassato Maru na água. Né, de apontar e ver ele andando né, ah, com fumacinha saindo é. os, os japoneses dando tchau e tal. porque dá para fazer isso, seria uma animação é, só que para isso precisaria realmente de um aplicativo não dá para fazer simplesmente de um QR Code você apontar o celular e já, e já ver porque como é muito mais pesado uma tecnologia mais pesada Sim. você teria que baixar um aplicativo tal. então dá um pouco mais de trabalho não muito trabalho, mas para muita gente é muito trabalho então, para facilitar, a gente optou em fazer uma maquete do Cassato Maru numa pedra lá. Então o cara vai acessar o QR Code e vai ver o Cassato Maru paradinho ah. ali numa pedra. Mas o prefeito anunciou o Cassato Maru na água. Na água. <risos> então, então, então nós estamos nos esforçando para um aquele né? plano A que eu já tinha falado, de a gente fazer o Cassato Maru. Existe um projeto de fazer outras... É, questões é, interessantes da história da cidade através dessa tecnologia é. de realidade aumentada que é o que a gente está se especializando eu, eu, a gente, eu me tornei pessoalmente parceiro de uma empresa é, que cuida dessa área e eu acho bacana usar essas ferramentas é. porque interage, a molecada hoje está tudo na, na é. tecnologia né? é. Então, então é usar é. arma, que, é usar do mecanismo que eles já estão acostumados para poder é. ensinar a história. Sérgio, eu queria reservar esses últimos minutinhos, já estamos no limite do programa, para você falar um pouquinho sobre o Museu de Santos. Alguma novidade? Porque esse museu é um projeto extraordinário, fantástico, precisa evidentemente de apoio, de a de investidores, de patrocinadores, mas está andando, a Tá, bit tá. É a a gente anda conforme o combustível que a gente tem a claro. né? Então o instituto não é uma entidade milionária, a gente está andando, nós estamos ainda finalizando o projeto, não o restauro já está pronto o projeto, nós estamos agora finalizando o projeto do edifício anexo, tá. que é o edifício novo, nós estamos regularizando a questão do terreno para a gente poder emitir a certidão de venda do potencial construtivo do imóvel, que é o que vai nos dar os 7 milhões Sim. de reais, mais ou menos, que a gente precisa para executar o projeto como um todo. O que é bastante exequível, não é nada de extraordinário, se comparado inclusive, a projetos maiores, como o Museu de Arte Moderna, que são mais de 40 milhões, ou então o Escolar de Carrosa, que são mais de 50 milhões. O nosso são 7, 7, 8, é uma coisa factível. E ele é factível também do ponto de vista da manutenção. Né? Sim. Algumas pessoas dizem, ah, mas o Instituto é tão acanhado, pequeno, falo, não, mas é que está o um segredo. Né? Porque tecnologia hoje você precisa de espaços enormes para contar a história. Né? E quando ele é. E quando, quanto menor mais fácil e mais barato você fica, fica para manter. Claro. Imagine, seria maravilhoso fazer o um Museu de Santos no Escolarjo da Rosa, Sim. mas imagine só a climatização quanto que ia gastar, manutenção, limpeza, segurança, funcionários. Então assim, não adianta, é, a gente vive num país que infelizmente a, esse setor de, de conhecimento, de cultura da, da, do conhecimento, ainda não é um setor autossustentável com ingresso, é muito difícil. Então é um papel mais de Estado, de política pública, do que comercial. Entendi. Então a gente tem que ter um espaço que a gente consiga fazer isso com mais. com menos, com mais tranquilidade, né, Chico? Muito assim. bem. É mais um projeto, mais uma iniciativa que logo tomara aqui. Rapidamente isso se resolva e esse potencial construtivo esteja resolvido. O Instituto dispõe de recursos para começar a obra do Museu de Santos. Este sim é um museu definitivo. Né? Museu definitivo. A gente precisa, né, Chica? A gente é. tem Museu de Pesca, tem Museu do Café, Museu Pelé. Museu do Porto. O museu do Porto não está fechado. Tá, como, como também tinha o Museu de Saneamento, que também não está hum. aberto. Mas assim o museu da cidade é tão importante E é um museu que tem uma proposta pedagógica claro. Não é um museu turístico Turístico é consequência É óbvio que vai ter turistas claro. Mas a, a proposta é, é, é. É, é levar ao conhecimento das pessoas as A nossa rica história Estudantes, a criançada, enfim Até porque, é isso, Chico, não. a gente só valoriza O que a gente conhece claro. Então a gente precisa ensinar a molecada O nosso passado, as nossas tradições Para as pessoas valorizarem as ruas sim, sim. Os próprios públicos, os monumentos porque às vezes passa um monumento pichado, o cara não sabe o que serve, então ele deixa pichado. Agora, se ele sabe o significado, o valor daquilo, ele vai lutar para aquilo que, que claro, seja diferente. Sem dúvida nenhuma. Fernando de Maria, já estamos chegando no final do programa, Fernando. Algo mais? Fernando, Xalubi, turma aqui do BocNews. News, é sempre bom falar com vocês. E é isso aí, é a nossa luta, é a nossa missão. Eu faço com o maior carinho do mundo. Eu acordo todos os dias pensando nesses trabalhos, nessas missões, nessas metas. Não é fácil, né? não é fácil, do até jeito. porque não é, uma, não é uma área muito valorizada do ponto de vista econômico, mas eu sou um cara chato, persistente, resiliente, <risos> e a gente vai para cima, e claro. não, não tem problema, e, e no final de todos é a sociedade que ganha, sabe Chico, é, é isso que é o mais importante. Continue assim fazendo esse grande trabalho